Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier. E para quem já acompanha o canal, sabe que sempre que eu apareço aqui, existe um motivo muito especial. E no vídeo de hoje, além de existir um motivo especial, nós temos uma surpresa que nós preparamos com muito amor e carinho, especialmente para vocês. E antes da gente falar sobre essa surpresa, eu quero agradecer os 20 mil inscritos que acompanham, apoiam o canal e sempre me motivam, impulsionam através dos comentários carinhosos, amorosos que eu recebo diariamente aqui. E gente, como eu sempre falo, o canal é nosso, ele é meu, ele é seu, eu sou os seus ouvidos, e eu sou a sua voz. E esse vídeo é a segunda parte do vídeo, a mensagem, descubra qual é a chave. E para quem já assistiu ao vídeo, comenta aqui sobre o que você achou. E para quem não assistiu, vai lá, corre, assiste, porque esse vídeo está muito especial, tem participações especiais e por isso a sua opinião é muito importante. Pra... E eu convido você para assistir até o final, porque tem uma mensagem muito importante para todos nós. E agora eu quero falar sobre a surpresa que eu e a minha equipe estamos preparando com muito amor e carinho para vocês. E vocês sabem que eu recebo muitas mensagens através do WhatsApp, através de ligações telefônicas e sempre quando nós conversamos as conversas são muito interessantes e toda vez vocês pedem para mim um encontro e pensando nisso eu e a minha equipe escolhemos com muito cuidado o local para que esse encontro aconteça <risos> do local. Eu acredito que ele tem tudo a ver com o nosso encontro. E agora eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de áudio que eu recebi nesta manhã, para vocês sentirem é, um pouquinho desse carinho que eu recebo de vocês. Meu Deus do céu, eu tô toda arrepiada aqui de receber seu áudio. É, sim, foi eu mesma aqui. Falei, você vem para São Paulo? E desde que eu vi seu primeiro vídeo, eu, eu gosto muito dessas coisas, até fiz alguns cursos é, e desde que eu vi seu primeiro vídeo eu me encantei. Primeiro porque a sua voz transmite muita paz, muita, muito amor, muita generosidade e aí eu sempre vou ouvindo e às vezes vejo uns vídeos mais antigos. E é uma benção de fato tudo isso, é, você traz muita luz, acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas E nossa, é encantador, de verdade, então muito, muito, muito obrigada por tudo isso que você faz E por esse ser iluminado que você é e sim, se é em abril, a gente consegue pensar, né se programar para esse momento. Vai ser muito prazeroso. E que lindo, continuo te seguindo e continuo interagindo. <risos> um beijo enorme, muita luz no seu dia, é, muita luz no seu caminho e uma, enfim uma, uma semana maravilhosa. Um beijo. Então, gente, agora vocês entenderam o que é que me motivou para organizar todo esse encontro. E a ideia é nós entrarmos na sexta-feira, a partir das 18 horas, e ficarmos juntos até domingo, a 1 hora da tarde. E aí, eu quero convidar todos vocês para estarmos juntos. Será um encontro muito especial de conexão com a natureza, com os nossos eu e com o nosso coração. E para a gente finalizar essa parte do vídeo, eu quero convidar vocês para assistir mais um pedaço da nossa entrevista com o Milton, que é o complemento do vídeo anterior. E eu convido vocês para assistir até o final, porque a mensagem que ele tem para nós é muito importante. Gente, gratidão! Fiquem agora com a mensagem do Milton. Essa consolidação de um de um entendimento de todos nós. Não só esse entendimento produz essa consciência, mas que é, a partir dessa consciência e interação de todos, é, uma nova realidade seja estabelecida a partir desse caos onde tudo está em desconstrução para um reordenamento. A, a realidade vivida recentemente, ela não é mais suficiente para ninguém, independente do, da posição que está na caminhada. Aquilo que eu já te falei anteriormente, sem perceber, nesse descobrimento a gente já está construindo uma nova, uma nova realidade e que é baseada na, como eu falei, na, na cooperação, no compartilhamento, mas principalmente no amor. É, ao mesmo tempo que nós estamos nos, nos desapegando é, e até mesmo nos afastando de uma, de uma realidade materialista, onde todos nós vivemos dentro do, dos princípios estabelecidos por esse sistema, é, ao mesmo tempo que, que existe essa separação, dentro dessa mesma realidade nós estamos construindo uma nova humanidade, ela é muito ampla, porque ela não é limitada somente a esta dimensão que hoje nós percebemos. Então, todos nós começamos não só tendo uma consciência coletiva, mas uma consciência cósmica. Por uma intuição que sempre vem do coração e de forma verdadeira, nós é, estamos entendendo a nossa, a nossa origem e o nosso propósito. E cada um com a sua missão, por mais singela que seja, é, está construindo um pedaço maravilhoso dessa dessa nova realidade. É um tempo de gratidão, onde a gente passa a entender todas as provas em curso, sejam individuais, sejam coletivas, e todo esse entendimento, seja pela perspectiva que for, é, a, a divisão ela não não tem mais espaço. Em todos os níveis eu acho que é um a gente está vivendo um momento de, de reflexão, e essa reflexão está construindo uma união. Eu vejo que vários núcleos aqui estão buscando alternativas ao ter e o único caminho é o ser. E, para ser, é o, o autodescobrimento ele é, é fundamental. Então, eu vejo que tem movimentos maravilhosos aqui para romper essa realidade vigente, por constelações familiares, por barras de axes, por teta-healing, enfim, vários núcleos que estão se formando estão interagindo entre eles. E a partir daí, a, a, a, o meu sentimento, isso é uma intuição, vai se expandir no nosso país e do nosso país pro o nosso planeta. Em todo esse processo, todos nós é, passamos por um Processo de despertar? De, de despertar, mas que veio de, de provas intensas, onde todos, todos, todos tiveram as suas personalidades e os Sim. seus egos pulverizados. Sim. Então, é, a partir disso, nada mais é suficiente para nos realizar hoje se não, não passar pela, pela verdade. Então, por isso que eu eu... A verdade nos libertará. Exatamente. E isso é um processo que está em curso. Por mais que a gente não esteja dentro do, do mesmo veículo, no mesmo movimento, e não percebendo as referências externas, existe um movimento cósmico é, Acontecendo in intenso. intenso. O que eu vejo florescendo de tudo isso é que... Não é mais o caminho da, religio da religiosidade, que tem várias perspectivas, várias, vários espectros. É, não são questões é, políticas, não são questões econômicas, não são questões é, materiais. É, puxando o gancho de tudo isso que você está falando, Milton, é, a desconstrução e o relato de todas as pessoas que estão passando por esse despertar, é incrível as histórias são muito semelhantes então a gente entende que pra gente entrar nesse processo que nem né, a gente diz é um processo de luz é um processo sem volta mas é um processo de realização todos nós precisamos passar por uma desconstrução para nos construirmos de novo e como a gente falou né em um dos nossos vídeos a luz ela nos quebra todinho para ela poder entrar e às vezes a gente não está preparada e a gente tem milhões, trilhões de porquês e não sabe o que está que acontecendo com o nosso corpo físico, a gente sente os sintomas e na realidade está tudo lá dentro, né? Tá, todas as nossas respostas estão internas dentro de nós. E quando a gente consegue ter esse entendimento do que está que acontecendo com o nosso exterior, com o nosso corpo físico, quando a gente consegue relaxar a nossa mente, respirar, meditar e buscar as respostas através do nosso subconsciente, através do nosso, dos nossos corações, a gente consegue receber essas respostas porque sim, gente. Quando a gente está num processo de desconstrução, de desconstrução, tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente tem, nossa, é uma é, é uma coisa atrás da outra, né? E no meio dessas coisas, uma atrás da outra, que acontecem, é, que às vezes a gente acha que é negativo né, por algum erro que às vezes a gente comete ou a gente se atrapalha na vida alguma experiência que a gente tem que não é tão boa que que depois ela se transforma na mais maravilhosa de todas se a gente, consegue, se a gente conseguir enxergar que atrás daquele negativo que atrás daquele erro existe uma existe bênçãos e que essas bênçãos elas são intercaladas conforme esses problemas que vem chegando né e eu vou dar um exemplo aqui vamos supor você tinha seu emprego e, de repente, você perde o emprego. E aí você, de repente, tem seus filhos para você alimentar, tem as contas de casa e você está sozinho. E você pensa da seguinte forma, nossa, e agora o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de um emprego e eu não consigo um emprego, às vezes eu fico um ano, dois anos, três anos sem emprego. Só que você tem tempo. Né? Se você entender que você tem tempo e você ir atrás os seus respostas, do seu conhecimento, você consegue fazer se despertar. Agora, se você se apavora, entra em depressão, não consegue achar saída, que todos nós um dia chegamos lá no fundinho do poço, e que nem diz o meu pai. Agora que você chegou aí, pega as cordinhas. Sobe. sobe. Só tem a subir, gente. E eu andar... Né? Da, da carruagem, as melancias elas vão se acomodando E Deus sempre ampara, a espiritualidade sempre ampara No momento que a gente autoriza, aceita a ajuda espiritual e as conexões através do subconsciente, com a espiritualidade, a energização. Entender tudo o que está acontecendo no planeta hoje faz com que nós construímos uma nova história. Num primeiro momento, ele é o caos geral, é o caos individual, é, e ao mesmo tempo é uma benção. Essa sucessão de provas conduz cada indivíduo e conduz o coletivo, conduz a humanidade. O princípio original deste tempo presente é deixar fluir, através da gratidão, inclusive sobre as provas, que eu vejo esses focos de luz se formando e se aglutinando. Isso está acontecendo em, é, todo planeta. em todo o planeta. É, elas levam a um, a um entendimento que a divisão não tem mais espaço somos todos da mesma origem, somos todos irmãos e, e aí está a nossa a nossa grandeza e não para para se fortalecer ou se colocar contra qualquer outra ou, outro entendimento ou outro grupo. então é, às vezes o que no, nos preocupa muito num, num semelhante que tem uma posição não, é, mais dogmática e que num primeiro momento, nos dá uma impressão de, um, de uma grande limitação, de uma grande contestação, na realidade isso é um impulso. Que a, que a transcendência é, seja plena. Eu acho que a gente está vivendo um, um, um momento maravilhoso. E muito é, especial, né? É, e onde, os, daí voltando à tua pergunta original do propósito, ele não é racional. Ele vem pelo coração e é o que nos... É o que nos conduz à expansão dessa consciência através do, do, do teu canal, de, de todo esse teu esforço pessoal, ela não é de cada seguidor teu com você, mas é, é uma conexão entre todos. Então eu vejo ah, as mensagens do, do, dos comentários. Do... Dos inscritos. Dos, dos inscritos, sobre cada vídeo. É tudo muito interessante e quando a gente analisa está todo mundo no mesmo, no, mesmo no mesmo processo, no mesmo florescer. É uma situação de uma progressão geométrica infinita, onde tudo está se desdobrando com muita, muita velocidade. Eu acho que a gente está naquele movimento de florescer, despertar, né Milton? Sim. E uma agora, é, para a gente finalizar, uma das, coisas, uma das coisas que acontecem muito na minha vida, que provavelmente deve acontecer também na vida de vocês e do Milton, é a questão da sincronicidade, principalmente dos números, e da fluidez quando as coisas realmente precisam acontecer, elas acontecem de uma forma muito, muito natural. Como eu comentei com vocês ontem, Estava caindo água em Porto Alegre. Hoje de manhã nós saímos caindo água. Chegamos aqui, adivinha? Abriu o sol. Né? Agora está ficando um pouquinho, um pouquinho nublado, mas é bem na hora que a gente já está encerrando aqui as nossas filmagens, a nossa experiência. Então, assim, é. gente, todo esse movimento é um movimento de amor, é um movimento de despertar, independente do gênero, da raça... Uh, da classe social, enfim, todos somos um. E é esse o recado que eu queria dar para vocês hoje, eu e o Milton, e que tudo é muito natural, nós somos naturais, nós somos, nós viemos das estrelas, né Milton? O no, o, o, os nossos átomos vieram das estrelas uh, e esses átomos estão se conectando quando a gente faz esse despertar. Então, eu quero pedir para vocês, sempre que vocês é, estiverem presentes no momento de sincronicidade, de hora, mentalize. Cao Yang diz, amor em movimento. Então, vamos fazer melhor. Amor, luz, paz em movimento para o planeta Terra. Durante um minuto, durante, quando, durante o momento que você estiver visualizando esta sincronicidade de, de horário, de sincronicidade de números... Porque quanto mais mentes, quanto mais vibração energética e frequência a gente estiver vibrando nesse momento, mais conseguimos irradiar energia de luz, energia de amor e energia de paz para todos nós. Milton, quero te dizer que eu estou imensamente grato mais uma vez. Eu da mesma Gratidão forma. Gratidão por ter vindo aqui, por, por a gente experienciar tudo que a gente experienciou nesse final de semana. Foi muito, muito, foi uma experiência incrível de muitas emoções, muito entendimento, muito conhecimento e muita troca. Uhum. Gratidão. Posso te dar um abraço? Claro. É muito importante a presença aqui conosco e a presença aqui no canal. Fiquem com Deus, gente.